Fala galera beleza tudo bem com vocês Miguel Alves aqui Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Miguel Walls empreendedorismo digital galera fica comigo assistindo até o final que vai te ajudar quem quer adicionar ativos ao Pixel tá que é muito importante e talvez aí você tenha uma dúvidadinha e esse vídeo vai te agregar vai matar aqui quebrar essa objeção beleza esse é o meu objetivo de poder agregar te ajudar bastante beleza se você já curtiu já gostou da ideia. Cara, desce aqui embaixo, mano, desce aqui embaixo, já se inscreve no meu canal, deixe seu like, deixa um comentário, que vai ser muito importante, vai me ajudar demais. E não esquece de ativar o sininho, para ser notificado, tá? Sempre o YouTube está tá recomendando meus vídeos, tá? Muita gente não, não tá recebendo. Então, se você não ativar o sininho, vai ser impossível de você poder ter acesso a esse conteúdo, beleza? Então, bora o nosso conteúdo prático, que é a parte que eu, que eu gosto de poder agregar para você. Bora! Aqui dentro do nosso PM, tá? Aqui, a opção é essa. Você vai aqui no canto aqui esquerdo, você vai procurar aqui no Pixel clica beleza e aqui embaixo você vai clicar no pixel beleza e vai rolar aqui ó você vai rolar aqui você vem um nome aqui ó adicionar ativo tá no canto direito adicionar ativo aqui ó clica nele tá e aqui ó você vai ter o seu bm aqui é porque eu não criei minha página ainda tá tudo mais mas quando você tiver teu é, a tua página se tiver uma conta de anúncio que aqui no caso aqui é minha conta de anúncio tá? Você vai poder adicionar. Isso aqui é muito importante. porque Detalhe. Que quando você for anunciar, tá? Quando você tiver finalizando lá o teu anúncio, beleza? E, isso é bem importante, porque o pixel, ele não vai aparecer. Se você não fizer isso aqui. Se você não vincular o pixel, né? A tua ponto de anúncio. Tá? Quando você tiver finalizando ali, lá embaixo, né? Quando você vê ali, os é, teus anúncios. O anúncio ali completo, tá? Em si, tá? Já para finalizar a etapa, você não vai poder ver tá e ali eu conectado Por quê? porque você precisa de fazer isso aqui o quando para marcar os eventos é você vai porra eu quero colocar um pixel eu quero colocar aqui é eu quero colocar aqui o um evento de compra hoje não vai aparecer porque que, que não vai aparecer porque você não vinculou tal tá? fixa eu conta de anúncio beleza então presta atenção nessa sacada beleza então faz isso aqui que vai dar super bom que você vai dar é, sabe um avanço muito, muito grande aqui com esse conhecimento tá beleza então, você vai clicar aqui em adicionar, beleza? Está adicionado aqui, tá bom? Porque é importante para você, você estar adicionando página, você tá colocando também tô então, conta de anúncio. E, cara, aqui são os ativos, beleza? Aqui são exemplos de ativos, mas tem também o Instagram, tá? Que você pode também estar adicionando, beleza? Então, para cada coisa aqui tem um assunto bem específico, tá bom? Mas aqui é só para você entender tá? o processo como que funciona. Beleza? Se você já gostou desse vídeo tão rápido, bem direto ao ponto, sem enrolação. Deixa aqui abaixo com o seu comentário que vai ser muito importante para a gente poder atuar e fazer mais vídeos assim como hoje é para você. Beleza? Vamos para cima, vamos só embora. Beleza? Então, forte abraço, fique com Deus. Até o próximo vídeo!